Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde, e hoje a minha dica é uma dica muito rápida, muito carinhosa para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Então, hoje eu trouxe um pontinho de reflexão para você, que está aí, me seguindo aí no Dicas de Saúde, e eu pergunto para você... Você está sentindo aquela dor nas pernas, na coluna, uma dor no peito, uma dor é, no estômago, uma alergia que apresentou e ainda não curou, uma dor no seu ouvido, dificuldade para você enxergar, para você ler. Você já parou para pensar que você precisa de ajuda? Já parou para pensar que você precisa fazer uma consulta para saber como você está? Você já fez aquele eletro do seu coração que você precisava? Já procurou um médico para fazer um check-up? Então, a minha dica é, se você sente alguma dor, alguma coisa que não está bem com o seu corpo, Procure ajuda de um profissional, vai fazer uma consulta, vai procurar ajuda para que comece dois, o ano de 2023 com a sua saúde em dia. Essa foi uma dica do programa Dicas de Saúde para você com muito carinho. Um beijo, um abraço, fica com Deus e até semana que vem.